Este é aquele famoso copo que mantém o conteúdo refrigerado por várias horas. E este aqui é aquele copinho que você conhece. Se você nos fazer uma analogia com a sua memória, a sua memória, quando você lê um livro, é como este copinho aqui. três segundos você esquece aquilo que você leu, se a sua memória não for preparada para armazenar o conhecimento. Acontece o seguinte, na escola nós fomos alfabetizados, mas não aprendemos a ler de fato. Ler é você ler, assimilar, seu cérebro processar, você compreender e poder reter na memória para utilizar na hora de uma prova. E quando isso não acontece, os seus estudos não avançam, se tornam cansativos, você sente preguiça mental e coloca em xeque. Será que eu consigo de fato me preparar? para essa prova? Quando você tem uma memória blindada, preparada para receber e armazenar o conhecimento por muito mais tempo, você consegue se colocar em pé de igualdade com seus concorrentes. E eu quero te preparar! Neste dia, neste horário... Eu vou fazer um aulão, uma única apresentação, ao vivo, uma única vez. Um aulão ensinando como destravar o seu cérebro para os estudos. Como blindar a tua memória contra os esquecimentos. Como ler, compreender e reter os textos na sua memória por um tempo muito maior e se preparar para os desafios que você vai enfrentar aí no mundo acadêmico. Eu vou te preparar, o encontro será neste dia, neste horário, será ao vivo e a única apresentação. Clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição gratuita, entra para a lista do grupo onde eu vou disponibilizar o link de acesso à aula. Sai dessa vida de esquecimentos e venha estudar comigo.